Estamos a fazer várias coisas novas e diferentes. Boa. Não fosse aqui o nosso convidado especial, Marco Neiva, uh, um especialista na área de vídeo. Portanto, este Vamos é o Mavic Pro. Este é o Mavic Eles Pro. Eles lançaram outro Mavic Pro a seguir, que é brutal, não é? a é? versão 2, com, com bastantes melhorias. E permite-nos ter a perspectiva habitual de uma câmara uh, de, de ação, não é? Uma Isto é uma, uma câmara de ação. E onde, onde ela consegue chegar onde uma câmara normal não chega. O primeiro problema é a captação. Se quisermos captar 360 de qualidade, é muito caro.